Posicione a base no assento. Parafuse utilizando os parafusos e as arruelas. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.